Tchau e bem vindo no meu canal Itália com Ana Paula. E hoje, aqui na Itália, se comemora o Dia dos Namorados. Hoje é San Valentino, 14 de febraio, 14 de Fevereiro. Então, visto que o tema é amor, visto que hoje é um dia que vejo corações por todos os lados, nós eu vou, eu vou ensinar para vocês uma expressão muito utilizada aqui. Na Itália, que vocês não vão encontrar em nenhum livro de italiano. Portanto, assistam a esse vídeo até o final e compartilhem, compartilhem com seu crush, <risos> compartilhem com a sua esposa, com seu marido, com seu paquera, com seu namorado, enfim, com seus amigos, com todo mundo, que hoje é dia de dar e receber muito amor, como todos os outros dias do ano também. Bem, vamos ao que interessa, vamos à expressão em italiano. Vejam essa cena! Ah, volete veder-lhe empazzire? Observate. A servem servono dei vetri? Ah! <risos> <risos> <risos> Ti sei presa una bella cotta? Absolutamente no. Te sei presa una bella cotta? Isso que Fib diz pra Mônica depois que ela vê o, o coroão lá e tá rindo que nem uma bobinha, né? Te sei presa uma bella cotta? O que significa essa expressão? Prender-se-o na cota, ou haver eu na cota, é ter uma queda por alguém. Só para reforçar o conceito aqui dessa expressão, não é, não se trata de enamoramento. Enamorar-se, não se trata de apaixonar-se, ter paixão. É aquela fase gostosa, aquela fase inicial, que né, alguém chama a sua atenção pelo seu aspecto físico, pela sua personalidade, e olha só, procurando nesses sites, né? Jo, de jovens, de jovens, de adolescentes. Olha aqui. E sintoma de cota, Os sintomas de uma cota. Vi si batte o cuore, solo pensando na outra pessoa. Ogni telefonata que arriva sul celular, Esperate que sia la sua. Contate le ore que vi separano dal próximo incontro con lui. Siete pazes, pelo seu aspecto físico, a simpatia e o modo de fazer. Então, você apresenta algum desses sintomas? Vou dire que, que sei preso na copa por qualcuno. <risos> Para construir essa expressão com esse sentido, pode-se usar esses dois verbos. Avere, ter, em italiano, ou prendere. No caso do prendere, tem que ser para essa expressão reflexivo, né? Prender-se, prender-qui, prender-me. O verbo prender significa pegar, né? Pode ser também ter outras utilidades, mas no caso dessa expressão é necessário utilizar junto com o verbo o pronome reflexivo. Então agora, a fim de se exercitar e memorizar, vocês podem repetir comigo. Então, a expressão prender-se na cota, que é igual a haver ou na cota, que eu digo que é <risos> ter uma queda, mas eu acho que eu tô meio antiga, né? É ter um crush. <risos> então, vamos lá. É, me sono presa una na cota per, no feminino. Então, me sono preso, no caso do masculino, na cota per. É igual a ou na cota per. Que sei preso una na cota per. Hai una cotta per. Mm, Federica si è presa una cotta per Filippo. Federica ha una cotta per Filippo. Ci siamo presi una cotta per. Abbiamo una cotta per. Vi siete presi una cotta per. Avete una cotta per. Si sono presi una cotta per. Hanno una cotta per. No caso do passado, mais a frase aqui, olha. Você sabe que tanto tempo fa, me ero na cota meu melhor amigo? Você sabe que há muito tempo atrás, né? Tive uma queda pelo meu melhor amigo. Pois bem, falando do passado, o verbo também vai para o passado. Então, em vez de sono, ero. ou então, no caso do verbo haver e é ter Seria assim, lo sai, que tanto tempo fa, avevo una cota pelo meu melhor amigo. Eu tinha uma queda pelo meu melhor amigo. Agora, notem bem, a palavra co cota faz parte do verbo cuócere. Então, atenção, nessa expressão tem um significado, cuócere significa cozinhar, cozinhar, cuócere é o tempo passado de coger. Então, la verdura é cotta, significa que a verdura está cozida. O que coisa mangiama a pranzo? O cotto un po' di pasta, né? O que vamos comer no almoço? Cozinhei um pouco de macarrão. Nem sempre é melhor prender-se na cotta, né? Às vezes é melhor comer qualcosa, cotto, <risos> cotta. Então, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de mandar um recado para o meu melhor amigo, né? ver. Mandar um mensagem ao meu melhor amigo de tanto tempo há, de muito tempo atrás. Avevo bisogno de uma frase para preparar este vídeo. Non é vero que me ero presa na cota per te. Scusa. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, deixe seu comentário, deixe sua opinião e curta muito o dia de hoje, olha aqui, ó more love. Curta muito, muito com o seu amado, com a sua amada, aproveite, declare-se, declare-se declare em italiano, e depois conta pra gente o que que deu. Não. Um beijo. Tchau.